Boa tarde, Dai. Boa tarde. Tudo bem? Meus, meus, eh, me chamo Creu de Mar. Eu estava aqui com... Estou fazendo o curso de gestão de segurança alimentar. Estava com uma grande dificuldade em, na, no meu TCC. E uma colega me indicou, deu o, o contato de Dai e eu entrei em contato com ela e ela me ajudou bastante, bastante mesmo. Assim, foi um, Me deu uma luz, me deu uma luz mesmo, que eu estava assim desesperada já, desesperada que eu tenho que entregar o TCC no dia, de, dia 30 de agosto. Então a gente acha que é muito tempo, mas o tempo passa rapidinho e é uma coisa que você tem que fazer estudar, ler essas coisas todas, então ela me deu assim uma luz, foi ótimo, ótima mesmo, quem puder, quem tiver o contato dela, pode entrar em contato, pode pegar mesmo, porque ela é ótima, ótima mesmo, um beijo, Dai, muito obrigada e agradeço mesmo, que Deus lhe abençoe. Beijo!